Olá, sou o Asteconde, promotor de justiça em Pernambuco. Parabéns, gestos, pela passagem dos 25 anos de muita luta, com compromisso, competência técnica e política na promoção dos direitos humanos, notadamente da população que vive com HIV AIDS.